Here it comes! Boom Shakalaka! Feliz 2021 para todos, este é o primeiro vídeo do Boom Shakalaka em 2021, entrando para o quinto ano, é isso, é isso. Começamos em 2016, entrando para o quinto ano de canal, este é o primeiro vídeo do ano. E o que eu quis fazer? Eu quis resgatar a ideia do vídeo, do Cinturão das Letras, não sei se vocês se lembram, lá na Off-Season, eu tinha encerrado o cinturão dos números, porque a seleção dos 32 estava ganhando da seleção de todos os outros números. E aí eu comecei o cinturão das letras. No meu primeiro episódio, teve um duelo entre o time que começa com a letra L e o time que começa com a letra P, os sobrenomes, né, obviamente. E a letra L ganhou. Foi um doucheback sweep, 4x1. Deixaram a letra P ganhar o primeiro jogo e foram lá e pá! quatro vitórias seguidas depois para a letra L de Kawhi Leonard, de Red Lewis, de Damian Lillard de Bob Lanier, de Jerry Lucas, quem mais tinha? Enfim, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir o primeiro vídeo dessa série. A letra L venceu, então o segundo desafiante, a segunda letra desafiante é a letra A, que é uma letra muito forte também, vocês já já vão ver os times. Só para reconstituir então, para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou colocar rapidamente aqui o elenco da letra L. Esses são os titulares, foram os jogadores que eu acabei de falar, né? Damian Lillard, Reggie Lewis, Kawhi Leonard, o Jerry Lucas e o Bob Lanier. E os reservas da letra L? Kyle Lowry, Fat Lever, Zach Lavin, Bob Love, Rudy LaRusso, Kevin Love e Bill Lambeer. E a seleção dos desafiantes e a seleção da letra A que eu montei para tentar tirar esse cinturão da letra L? Vou colocar na tela então para vocês verem rapidamente quem são esses 12 jogadores, 5 titulares e 7 reservas que começam com a letra A. Meus titulares escolhidos foram o armador Nate Tiny Archibald, o único jogador a liderar uma temporada da NBA em pontos e em assistências, na mesma temporada, ele é o único até hoje. Meu shooting guard é Ray Allen, o jogador com mais cesta de três pontos na história da NBA, campeão pelo Boston Celtics e também pelo Miami Heat. Meu small forward é Carmelo Anthony, que teve seus melhores momentos no Denver Nuggets, depois foi trocado para o New York Knicks, também teve bons momentos no New York Knicks, e que agora está resgatando um pouco do bom basquete vindo do banco de reservas no time do Portland Trail Blazers. Meu power forward, ala de força, é Yannis Anterocompo, atual BMVP da NBA, melhor jogador do Milwaukee Bucks acabou de assinar uma extensão de 5 anos e 228,2 milhões de dólares e o meu pivô não poderia ser outro que não Kareem Abdul-Jabbar, 6 vezes MVP seis vezes campeão e o maior cestinha da história da NBA. E esses são os sete reservas da seleção com a letra A. O Gilbert Arenas, armador, o Agent Zero, que teve seus melhores momentos ali no meio dos anos 2000 pelo Washington Wizards. Danny Andy, hoje General Manager do Boston Celtics, campeão pela franquia nos anos 80 e que também chegou às finais da NBA por Portland Trail Blazers e também pelo Phoenix Suns. Paul Harrison, jogador do Philadelphia Warriors lá nos anos 50. Mark Aguirre, Campeão com o Detroit Pistons em 89 e 90 após vir em uma troca com o Dallas Mavericks Lamarcus Aldridge a la pivô hoje joga seu último ano de contrato pelo San Antonio Spurs Teve inúmeros All-Stars jogando primeiramente pelo Portland Trail Blazers e depois pelo San Antonio Spurs. Bam Adebayo, que está disputando a sua quarta temporada na NBA. Na temporada passada ele foi um jogador que evoluiu muito, quase ganhou o prêmio de Most Improved Player e também chegou às finais da NBA, onde infelizmente o Machucado não teve como contribuir muito. E o último jogador do banco de reservas é o pivô Alvan Adams que defendeu o Phoenix Suns, teve bons momentos na década de 70, inclusive chegando às finais da NBA em 1976 contra o Boston Celtics. Elencos montados, então agora na tela, o site que eu sempre uso para fazer minhas simulações, ele se chama Warif Sports, quem quiser entra lá, dá para brincar bastante com times históricos e também com os Dream Teams, né, que eles chamam aqui, que são os times que dá para o usuário montar, que é o que eu faço, eu montei o time da letra L, vocês vêm aqui Letra L e letra A. Conforme critérios lá da época do Cinturão dos Números, o time desafiante tem o um mando de quadra. Então vai ser uma série melhor de 7. A letra A joga os jogos 1, 2, 5 e 7 em casa, se necessário. E a letra L, que já detém o cinturão, joga os jogos 3, 4 e 6 em casa. Vou mostrar rapidamente o Depth Chart. O da letra L é o mesmo do outro vídeo. Damian Lillard 28 minutos, Kyle Larry 18 minutos, Fat Lever 2 minutos de point guard. E eu faço isso para todas as posições. É exatamente o mesmo do outro vídeo. Eu não mexi. Se alguém quiser pausa nesse exato momento e dá uma olhada, ok? O que eu quero mostrar é o da letra A. Foi assim que eu distribuí os minutos dos jogadores. Isso é aproximado, a simulação usa isso como base. Tiny Archibald joga 24 minutos como armador, Gilbert Arenas 20 e mais 4 minutinhos para o Danny End. Na posição de Shooting Guard são 26 minutos para o Ray Allen, 12 para o Danny End, 6 para o Mark Aguirre e 4 para o Gilbert Arenas. De Small Forward, 20 para Carmelo Anthony, 18 para Paul Arizin, 8 para Mark Aguirre e 2 para o Yannis Antero Kumpo, que vai jogar 28 de Power Forward, o Lamarcus Aldri joga 12, o Belma Debaio 8, e na posição de pivô, 30 para o Karim Nadu Jabar, 10 para o Alvan Adams, 8 para o Debaio e 4 para o Yannis. Lembrando dos critérios que eu coloquei no último vídeo, que nenhum jogador pode jogar menos de 10 minutos e nenhum jogador pode jogar mais de 30 minutos. Então o intervalo de minutos de cada jogador na projeção é entre 10 e 30. Isso é para gerar um equilíbrio maior e evitar, enfim, que alguma superestrela acabe com a série. Regras explicadas, demorou, mas foi, então vamos começar a nossa simulação. Aí ah, para quem não conhece, é só apertar aqui o play game, que ele vai fazer a simulação do primeiro duelo, letra L contra a letra A. Olha aí, o site mudou, tá com uma, com uma interface diferente. Olha só, mudou, vamos lá. Então, quem venceu foi a letra A, jogando em casa, abriu 1 a 0 em cima dos detentores do cinturão. Letra L, gostei, achei mais bonito, achei mais moderno o site agora, não sabia que tinha mudado. Não tinha, não tinha brincado com ele desde aquela época. Vamos ver o, os destaques da partida. Então, a letra L, que foi derrotada, teve 27 pontos de Kawhi Leonard, teve 15 pontos e 7 assistências de Damian Lillard, 12 pontos do Red Luz e um double-double, com 12 pontos e 10 rebotes do Bob Lanier. E a letra A, vencedora do jogo, vamos ver. 21 pontos, 7 rebotes e 6 assistências do Yannis. um double-double do Karim, 15 pontos e 10 rebotes. E temos 15 pontos do Danny de vindo do banco, 10 pontos do Paul Arizin, e o jogador da partida foi o Yannis Antero 2176 21, 7, 6 e um toco, 1 a 0 para os desafiantes para a letra A. Vamos então para o segundo jogo. Aliás, observação, se alguém acha que atrapassa é o Karim Abdul-Jabbar na letra A, porque o nome Karim Abdul-Jabbar foi ele que deu, ele mudou de nome, lembrem-se que o nome dele anterior era Lil Alcindor, ou seja, também era com a letra A. Então se vocês queriam tirar o Abdul-Jabbar do time porque ele mudou o nome dele, ele também começava com a letra A antes de mudar o nome. <risos> Vamos para o jogo número 2. Play Again segue o time com a letra A jogando em casa. A letra A vence de novo. Não tinha sido esse mesmo placar, 117 a 107? Agora eu fiquei na dúvida. Eu não, te, eu não tenho como voltar pra ver. Pera aí, tem sim como voltar pra ver. Olha isso aqui no canto, gente. <risos> Os dois jogos deram 117 a 107. Ô, oh, louco. Bom, vamos ver o segundo de novo aqui. Vamos ver os números, então a letra A abre, 2x0, vencendo dois jogos em casa. Na letra L, o Jerry Lucas fez 10, não, cestinha, Kyle Lowry, 25 pontos do banco de reservas, 11 de 11 nos lances livres, 6 e 7 tudo isso em apenas 19 minutos. 25 pontos em 7 arremessos em 19 minutos, ô oh, louco. O segundo cestinha também veio do banco, Bob Love, 16 pontos, chutando 6 de 6 E os titulares, ninguém fez mais que 10, os 10 pontos do Jerry Lucas. E o time vencedor, tivemos um triple-double. De Antero Compo, 11 pontos, 11 rebotes e 12 assistências, acredito que ele tenha sido jogador do jogo, é isso? Yannis Antero Compo, 11, 11, 12, 1 um roubo de bola e 3 tocos. O que mais tivemos aqui? 13 pontos do Tiny Archibald, e os bancários pontuaram bem, 16 pontos do Paul Aresin e 15 pontos do Danny End. Danny End muito bem na série, né? Tinha feito 15 acho no jogo anterior, vem com uma média aí de, de 15 pontos por jogo. Então, 2 a 0 para a letra A, dois placares exatamente iguais, eu nunca tinha visto isso. Esse site de simulação é muito bom, não é um bug dele, foi acho, realmente coincidência, não sei. Vamos agora inverter, porque o jogo 3 e o jogo 4, quem joga em casa é a letra L. Precisa vencer pelo menos um para se manter na série. Vamos lá, play game. Letra L vence, quem está jogando em casa está vencendo, 115 a 110. Vamos ver os destaques, Yannis Antetokounmpo, 36 pontos e 13 rebotes, Karim, 15 pontos e 12 rebotes, 12 pontos do Tiny Archibald e do banco quem veio bem foi o Lamarcus Aldridge com 12 pontos e o Gilbert Arenas com 7 pontos e 7 assistências. E pela letra L, pelos vencedores, primeira vitória da letra, 27 pontos e 9 assistências para Damian Lillard, 18 pontos, 6 rebotes e 5 assistências para Kawhi, 13 pontos de Reggie Lewis, e vindo do banco, Kevin Love, com 11 pontos, foi quem é mais pontuou. Zach Lavin, 10 pontos em 13 minutos, jogador da partida. Damian Lillard, 27 pontos, um rebote, 9 assistências e um toco. Nesse momento, então, 2x1 um para a letra A. Todo mundo venceu seus jogos em casa. Vamos, então, para o quarto jogo. Vitória da letra A, fora de casa. Jogo decidido ali no último quarto, 36 a 29 acabou 114 a 109 então o time fica a uma vitória em casa do título do cinturão, de assumir esse cinturão das letras. Vamos ver os destaques. Abdul Jabbar, 24 pontos e 10 rebotes. Yannis, 29, 8, 5. 12 pontos para Carmelo Anthony. Ó, oh, o Yannis meteu duas bolinhas de três aqui, ó. Do banco de reservas, ninguém pontuou mais que 7 pela letra A. E pelos derrotados da letra L, 19 pontos para o cestinho, Bob Lanier. Não! Kevin Love, do banco de reservas, 24 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Kevin Love, do Minnesota Timberwolves, né? Aquele Kevin Love que teve o um jogo de 31 pontos e 31 rebotes. O que mais aqui? Bob Love, 11 pontos. Lillard, 12. O melhor jogador da partida foi o Yannis, mais uma vez. Então, vamos para o jogo número 5. Está 3x1 para a letra A, na tela. 3x1 para a letra A, que vai jogar em casa agora e pode fechar a série em 4x1. Será que isto acontecerá? Será que isto acontecerá? A primeira série lá foi 4x1 para a letra L em cima da letra P. Podemos ter um 4x1 da letra A, vamos ver. E a letra A vence o segundo, toma o segundo cinturão da letra L. Melhores jogadores da letra... Quanto acabou? 113 a 103 Melhores jogadores da letra A, mais uma vez o Yannis, 23 pontos e 12 rebotes. Foi o melhor do jogo, né? Foi mais uma vez. Ele foi o melhor nas quatro vitórias, né? Se não me engano. Karim Abdul-Jabbar, 19 pontos e 11 rebotes. Aí temos Archibald com 11, Ray Allen com 13. Ray Allen não, não apareceu muito né, nessa série. Quantas bolas de 3? 2 de 7. Não foi muito bem. Do banco, Lamarcus Aldridge, 10 pontos em 12 minutos. 7 pontos para o Danny End. E pela letra L, 20 pontos do Kawhi, 19 do Dame, 13 do Lowry, 10 do Jerry Lucas e o resto tudo menos de 10. Então é isso, gente. 4 a 1 para a letra A, de Abdul Jabbar, de Antero compo de Carmelo Anthony. A letra A, rouba o cinturão. Então tivemos o primeiro roubo de cinturão da história do Calaca, porque no Cinturão dos Números não houve nenhum roubo de cinturão. Pela primeira vez temos um roubo de cinturão, então a letra A é a vencedora. Logo mais eu devo fazer então o desafiante da letra A. Se vocês tiverem alguma sugestão, mais uma vez, eu não quero colocar a letra J, porque o J tem LeBron James, tem Michael Jordan, tem Magic Johnson, dentre outros jogadores, possivelmente quando a letra J assumiu o cinturão, ela não perde mais, assim como os caminhos E32. Então eu vou pensar, qual vai ser a próxima letra? Digam aí qual letra vocês acham. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo no Buncha Calaca. Feliz 2021 pra vocês. Até a próxima.